Fala galera do Khan Academy! Então, estamos aqui já em nosso sétimo vídeo da série sobre curvatura. E até aqui já vimos diversas maneiras de definir a curvatura, tanto geometricamente como matematicamente. Então, aqui nesses últimos vídeos da série faremos alguns exemplos, beleza? Neste vídeo em específico, daremos um passo adiante e iremos calcular a curvatura de uma função vetorial tridimensional. Se você se lembra dos nossos exemplos, eles eram todos com x e y, ou seja, bidimensionais. E nesse vídeo aqui, iremos fazer um tridimensional tridimensional, beleza? Os dois primeiros componentes dessa função aqui remetem a um círculo, tá? Então, teremos para a componente x, cosseno de t, para a nossa componente y, seno de t. E, como se trata de uma função tridimensional, teremos também uma componente z, que neste caso é t dividido por 5. Vamos dar uma olhada no gráfico que essa parametrização nos dá. Essa forma aqui, geométrica, é chamada de helicoide, beleza? E olhando esse gráfico aqui por cima, né, olhando ele através ali do plano xy, essa forma geométrica ela parece um círculo, tá? Talvez aqui não pareça tanto por conta da perspectiva, tá? Em que as linhas que estão mais afastadas do observador elas irão parecer menores, né? Mas geometricamente, se você olhar isso aqui de cima, dará um círculo, beleza? E como o Z aumenta conforme o T aumenta, esse círculo não fecha, formando aí o que podem chamar de uma espiral, tá bom? E para entender o exercício, você pode se imaginar pilotando uma nave espacial, tá? E retomando o raciocínio do lado dos primeiros vídeos da nossa série, imagine que o volante dessa nave trave. Um determinado ponto e você acabe por descrever, não uma helicoide, mas sim um círculo. E temos aí o um círculo, beleza? E aqui o que nos importa é justamente esse círculo aqui, essa circunferência. Já que se você dividir um pelo raio dessa circunferência, que é o raio de curvatura, você vai obter a curvatura capa. E como vimos nos vídeos anteriores, nós não falamos ou tratamos desse círculo de forma direta, tá? Mas sim desenvolvemos aí ao longo dos cursos ferramentas conceituais e fórmulas para tratar desse valor e chegar nesse valor valor da curvatura, tá bom? Mas é sempre bom a gente poder usar a imaginação para entender o problema que está sendo proposto. Então, seguindo os passos dos vídeos anteriores, primeiramente nós temos que calcular a função vetor tangente unitário, que esboçando aqui a helicóide, né, são aqueles vetores que em cada ponto, indicam o próximo passo, e eles são tangentes à curva. tá? E, para isso, teremos que calcular a primeira derivada da nossa função s de t, e depois normalizar essa função de acordo com o seu próprio módulo. E, como visto nos últimos vídeos, para realizar a normalização desta função em relação ao seu próprio módulo, nós temos que simplesmente pegar essa primeira derivada e dividir pelo módulo desta própria derivada. beleza? já que somente a primeira derivada nos retorna vetores tangentes que não necessariamente são unitários, tá bom? E em última instância o que estamos tentando encontrar aqui é a nossa curvatura, que definimos lá nos primeiros vídeos como sendo a derivada da função vetor tangente unitário em relação ao diferencial do comprimento de arco, tá bom? Então vamos aos cálculos. Uh, nós vamos ter aqui então S linha de t, né, que é a primeira derivada, e vamos ter que derivar cada componente separadamente. A derivada de cosseno de T é menos seno de T, a derivada de seno de T é Cosseno de t e a derivada da nossa componente z é uma constante que vai ser 1 sobre 5. E já que temos a derivada, nós precisamos agora do módulo dessa derivada para conseguirmos normalizar. Então vamos ter aqui para o módulo raiz quadrada de seno de t mais quadrado de t mais. Cosseno quadrado de t, mais 1 sobre 5 ao quadrado, que vai ser 1 sobre 25, beleza? E você pode notar que durante esse curso, nós sempre utilizamos seno e cosseno para as nossas funções. Isso se dá porque muitas das vezes essas funções nos retornam círculos, tá? Ou algo parecido, mas principalmente porque ao utilizar essas variáveis trigonométricas, seno e cosseno, muitas das vezes nos permite simplificações utilizando a nossa relação fundamental da trigonometria, beleza? Principalmente no cálculo dos módulos. Tá? Então, esse sen quadrado mais cosseno quadrado aqui, como nós já sabemos, é 1. Portanto, o módulo da nossa raiz vai ser raiz de 1 mais 1 sobre 25. E essa soma aqui, né, sabendo que 1 é 25 sobre 25, vai dar 26 sobre 25. Então, o nosso módulo fica como raiz quadrada de 26 sobre 25. Beleza? E dá para simplificar mais ainda, porque esse 25 ele é um quadrado perfeito, então a gente pode tirar da raiz. Então nós teremos raiz de 26 sobre 5. E vendo este resultado, dá para perceber que nós tivemos uma certa sorte, porque o módulo da primeira derivada é uma constante e não uma função. E como nós vimos nos vídeos anteriores, caso esse módulo seja uma função, essa conta aqui da curvatura ela, ela pode ficar bem complexa e bem complicada, beleza? Agora nós temos que pegar cada componente da nossa primeira derivada e dividir por este módulo que encontramos. Então, nossa função vetor tangente unitário será para a componente x menos seno de t dividido por raiz de 26 sobre 5, para a componente y. Cosseno de t dividido pelo nosso módulo, que é o raiz de 26 sobre 5, novamente. E, para a nossa componente z, teremos 1 quinto dividido por raiz de 26 sobre 5. E, para não estender muito esse vídeo, vamos deixar as considerações e os cálculos finais para o próximo vídeo, beleza? E antes de seguir para o próximo vídeo, eu sugiro que você, munido da sua tabela de derivadas, tente realizar todos os cálculos que nós fizemos aqui no decorrer deste exercício, tá bom? Então, é isso, galera do Khan Academy. Nós nos vemos no próximo vídeo.